E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e o negócio é o seguinte, eu vou deixar esse vídeo aí de fundo para vocês verem, esse canal é um canal que eu fiz vários vídeos dele aqui, e ele consegue extrair o máximo os gráficos do GTA V Olha só como é que tá os gráficos, tá bem lindo. Bom, o negócio é o seguinte, o título desse vídeo, como vocês viram, esses serão os gráficos do GTA 6 para o PlayStation 5. Bom, o negócio é o seguinte, galera, eu não vou entrar muito nesse assunto, vou falar um pouco desse assunto, mas eu queria falar de outro assunto que tem a ver com o GTA 6 e PlayStation 5. Se estou ligado que o PlayStation 5 foi... É... Confirmado pela Sony o lançamento no final do ano que vem Então em 2020 nós vamos ter o lançamento do Playstation 5 Não sabemos os valores Eu sinceramente não vi se eles mostraram console Eles mostraram controle Eu sinceramente não vi Só sei que o Playstation 5 foi confirmado para 2020 E a pergunta que não quer calar e o GTA 6, mano, e o GTA 6, cara, o negócio é o seguinte, a Rockstar ela não é uma empresa que fica, que vaza as coisas, é bem difícil vazar, né, e até o momento nós não sabemos nada, nada sobre, é... confirmado assim pela, pela Rockstar a respeito do GTA 6, mas galera, com o lançamento do... Com o um anúncio aí do Playstation 5, tudo indica que nos próximos meses, ou talvez no início do ano que vem, nós vamos ter alguma coisa a respeito de um possível novo jogo da Rockstar, talvez um GTA 6. Bom, o negócio é o seguinte, cara. Lembrando da geração antiga, nós sabemos que o... GTA V, ele foi lançado ali no final da vida do Playstation 3, né No finalzinho ali, ele saiu pro Playstation 3, aí veio a nova geração e depois foi remasterizado pro Playstation 4 E eu acho galera que pode ser que isso aconteça Que o GTA 6 saia pro Playstation 4 e depois ele é remasterizado para o Playstation 5 e uma coisa curiosa, bem curiosa mesmo, é que é, o The Last of Us, né? A gente tá ouvindo falar do The Last, Us, The Last of Us 2 há um pouco de tempo. E a Naughty Dog, ela confirmou o lançamento. Até, você pode até comprar o jogo é, pro início de, do ano que vem. E, se, não sei se vocês lembram, mas o The Last of Us é uma, um, uma coincidência. Não tô dizendo que as duas empresas trabalham juntas, mas... É muita coincidência, ó, oh, o The Last of Us saiu em 2013, se eu não me engano, junto com o GTA 6, junto com o GTA 5, e depois veio o Playstation 4, e os dois jogos foram remasterizados, cara, tudo indica que isso pode acontecer de novo, novo console, novo The Last of Us e um novo GTA, eu sei que, como eu disse, não tem nada a ver uma empresa com a outra, mas a gente pode acreditar que só uma possibilidade Quem sabe o GTA 6 também, galera, sairá no ano de 2020 E será que ele terá esses gráficos? Provavelmente o console vai rodar em 8K Provavelmente vai ter a resolução em 8K Eu nem consegui ter o meu monitor ou a minha TV em 4K Meu monitor ele não é 4K, acho que ele é... Mano, ah, é um pouquinho inferior e eu não tenho uma TV ainda. E o provavelmente o GTA 6 será a resolução em 8K. O que, que vocês acham disso? Bom, eu não sei, mas eu quero acreditar no que eu tô falando aqui. Sério, eu não tô dizendo que isso aqui, isso aqui é verdade ou isso aqui é uma teoria. Pode ser que aconteça ou não. Mas lembrando da geração antiga, da Lesta Us, no mesmo ano de GTA. Cinco, e o lançamento logo em seguida do Playstation 4 Eu espero que isso aconteça Mas é aquilo né mano dela The Last of Us já está sendo falado há um tempo GTA, sei se quer a gente tem uma, alguma, um trailerzinho Alguma coisa da Rockstar Me parece, me parece que os atores né Estavam aqui no Brasil, está acho que ainda no Brasil Na BGS Eles falaram, deram uma entrevista que GTA 6 está muito próximo e eu quero que isso aconteça. O problema é que a Rockstar ainda vem lucrando muito dinheiro com o... GTA V com os DLCs. Talvez aqui no Brasil a galera não tá jogando tanto online, mas lá fora ainda muita gente joga. E é isso aí, galera. Como vocês estão vendo aí, a missão do Franklin e o Lamar, que eles vão recuperar aquela moto lá do... Do do Simeon, né, depois que fica com o Franklin E, né, vamos aguardar A gente sabe que já tá pra lançar o Red Dead Redemption 2 pro PC Vou ver se alguns mods aí pra fazer Provavelmente vai ter mods E é isso aí, galera Eu vou deixar vocês aí, se vocês quiserem assistir o restante do vídeo Com esses gráficos lindos O som também tá absurdo Olha o som da arma, ó Olha isso Que louco, mano eu vou deixar vocês assistindo aí, se vocês quiserem, o vídeo original na descrição, comenta aí o que você acha, se você tem essa mesma teoria ou o que você pensa de outra forma, comenta aí que vai ser bem legal. Beleza? Bom, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado por assistir, até uma próxima, fui! See, we gotta get the fuck away from this shit. Man, we only came in for a bite. And that a motherfucker is right there. Hey, nigga, come here, we got your pink slip. Let's get it We really gonna repo after all this bullshit. You, uh, driving, right? You crazy motherfucker. Why we have to pop all them people? You was there too? Correct me if I'm wrong, but you shot more of him than I did. Yeah, but you started this shit, stupid. Jesus, asshole. Man, that's a monster fucking bike you're riding, stupid. <laughs> this punk get away, we going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. And whose fault is that, Mr. 80s action movie body count motherfucker? Don't play the blame game. Just get on this shit. <laughs> Away from That's because he's sitting on 140 cubic inches right there, nigga. Oh shit, Professor, you're right. Pop that fool. We need him on his ass so we can get what we came for. You see, Time you to get I that called. shit up. You no credit, motherfucker. You oh shit, he's down. This. Take the bike and meet me at the car wash round the way. All right, drive safe.